Opa, meus queridos tio na área, tudo tranquilo com vocês? Antes, vamos fazer um trato aqui. Comentem aí como vocês estão, se estão bem ou não, que eu prometo que eu vou responder todo mundo. Enfim, vamos lá. Vocês estão ligados, bom dia e companhia, né? Programa que fez a infância de muita gente, inclusive a minha, só que infelizmente acabou depois de 28 anos. Meu Deus, 28 anos, mano, é muito tempo. Então, em algum determinado programa, um fã do Lucas Neto, explicitamente criança, conseguiu participar do programa. Coisa que era meu sonho, tá? Eu ligava lá pro 401, 0028922 e era mensagem gravada que eu atendia, ficava triste. Mas esse fã do Lucas Neto conseguiu, só que infelizmente na hora de girar a roleta, o menininho escolheu ganhar o boneco do Lucas Neto e no mesmo instante a ligação caiu, deixando apenas a esperança. E até aí, beleza, era só algo que aconteceu que ninguém deu a mínima importância, coisa que de fato não era importante, né? Só que agora que entra o tema do vídeo: o Lucas Neto muito provavelmente viu o menininho no programa de uma forma inexplicável, véio. eu não sei, eu não consegui imaginar o Lucas Neto lá de boa, e do nada ele tá assistindo o Bom e Companhia. No caso, tava, né? Porque acabou. O Lucas Neto decidiu, então, fazer a infância do garotinho. Fazer ele feliz. Sendo assim, ele convidou o garotinho e a família pra fazerem uma visita no estúdio, na casa, e ganhar inúmeros presentes. Algo que dispensa comentários. E é uma baita atitude da hora. Vocês lembram do Pedro? Pedro! É. E você? O que você quer ganhar do nosso programa? Não vai O Lucas Neto! <risos> Uh, desligou. Uh! 400 reais do Pedro. Muito bem, gente, hoje a gente vai realizar o sonho do Pedro. A gente vai dar pra ele o Lucas Neto, só que de verdade. Oi, gente. Oi. E aí, tudo bem? Cadê o meu abraço? Uau. Ai, um abraço da Gíba. Oi, quero abraço também. Oi, tudo bem? Lucas, hum, vamos ver o que tem aqui. Vem também você pra gente ver aqui, ó. Você vai rodar a roleta, tá? tá preparado? E aí, onde parar, você vai ganhar um presente. E você também. Você tá vendo? Realizando o seu sonho, que você pediu o Lucas Neto e ganhou de verdade é. agora. É. Ih, já foi rodar, Ii, hein? Já foi rodar, hein? O que cair, ele vai pegar, hein? Gente... Ah, vamos, jogar Oi. botar dois brinquedos aqui, ó. Vai. Tô nervoso. Vai levar tudo, vai levar tudo! Ah. Eu vejo muita gente tacando tanto hate nele, só que pouquíssimas pessoas sabem o tão cuidadoso ele é quando se trata em trabalhar pro público infantil. Tudo bem que no passado ele tinha um conteúdo totalmente diferente, falava alguns palavrões, já cometeu inúmeros erros. Mas hoje o trabalho que ele tem com as crianças são muito da hora. E pouquíssimas pessoas falam sobre isso, porque é muito mais fácil falar mal, né? O Lucas ele tem toda uma equipe de pedagogos que ajudam na criação dos vídeos, nos roteiros, na ambientação tudo. Pô, velho, o cara tem um canal totalmente focado em libras só pra incluir o público deficiente auditivo, que infelizmente aqui no Brasil não tem tanto suporte sério, fala aí algum canal grande que você conhece, que você acompanha que tem essa parada de incluir o pessoal deficiente auditivo, não tem é bem difícil, e eu não sou nenhum telespectador do Lucas Neto, e eu como mais velho, acho sim os vídeos do canal principal, sem graça, porque não é o meu tipo de conteúdo, sabe, e se não é o meu tipo, eu só não assisto, mas julgar todo um trabalho porque eu não gosto é sacanagem, né? E é exatamente isso que muitas pessoas fazem. Pegam Lucas Neto, lembram lá da foca e descarta tudo que ele faz ou tudo que ele tá tentando fazer. Pô, velho. Eu sei reconhecer o quão da hora é isso o quão da hora é o trabalho dele, o quão importante para as crianças ele é. Pô, meu sobrinho, vez ou outra, tá lá vendo o Lucas Neto. Se eu não me engano, ele tem o boneco do Lucas Neto, minha sobrinha também tem. E se hoje os meus sobrinhos eles não estão assistindo coisa violenta ou coisa explícita na internet, é porque tem o Lucas Neto pra fazer um conteúdo infantil que não seja nada explícito ou apelativo. Enfim, tô afim de comentar coisas boas aqui no canal também. Até porque coisa ruim sempre cansa, né? Uma hora ou outra cansa. Enfim. Nossa, já falei demais, enfim, né? Pra quem não me conhece, eu sou o Sam. Se inscreve aqui no canal pra me ajudar a chegar a 1 milhão de inscritos. E é isso. Valeu, falei, é nóis. Até a próxima e fui. Beijão.